Foi uma vez que minha esposa pegou e falou assim: Eu acho que você tá se acomodado vendendo essa amostra aí. E foi algo bem, bem marcante pra mim, que eu tava vendendo muita amostra mesmo e, cara, tava, tava dando boa, velho. Imagina, eu colocava, vamos supor assim, é, eu não lembro no, os números exatos aqui, mas eu colocava 10 reais e fazia 4, 5, 6, 7 vendas com 10 reais. Imagine, galera. Eu colocar R$10,00 e voltar a R$120,00, R$150,00, reais é muito, mas muito bom mesmo. Fala, galera! Beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar do método iluminado. Galera, já faz um ano que eu tô aí no método iluminado e, cara, passou muito, mas muito rápido mesmo, galera. Quando a gente está focado no nosso objetivo... Passa muito, mas muito rápido mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho aí do que, que eu acho, o que, que aconteceu no método iluminado. O que, que vem acontecendo, né? Onde a gente teve uma pausa ali das vendas do método iluminado. E depois, é, já tivemos o retorno que pode já vender novamente método iluminado. Onde a gente, aparentemente, não teve é, nenhuma modificação ao meu ponto de vista até agora, tá galera? Então, eu vou falar um, um pouquinho mais a respeito disso daí. Vou falar meus pontos positivos aí. referente a isso. Vamos falar é, a respeito do método iluminado. Vou falar ali os meus pontos positivos, ponto pontos negativos. O que, que eu achei do método iluminado em si, tá galera? Faz um ano aí que eu estou dentro desse método. Vou colocar um print aqui de tudo que eu vendi no método iluminado. Foi praticamente a amostra do Laliô e a, o Laliô em si, né? É, foi os dois produtos que eu vendi o que eu mais vendi foi a amostra do Lalió ali. Acho que se eu não me engano, eu vendi 600 e poucas amostras, acho que 610, 605 amostra. Eu sei que no total, só do Lalió ali, foi 21, 20, quase 22K só de da amostra do Lalió e do kit, tá galera? Então eu vou falar para vocês aí um pouquinho do que que eu fiz para dar certo nesse mercado. Então, acredito que qualquer curso, quando você entra com essa expectativa, Vai dar 100% certo, tá galera. A primeira delas é foi confiar em mim, tá galera. A primeira coisa antes de eu comprar o método iluminado, eu tentei fazer a compra do pr primeira da primeira turma, porém não consegui fazer é, ter o dinheiro no, no exato momento onde abriu a turma, porque eu já tinha comprado o arcade, tá galera. Antes de, de abrir o método iluminado, o Kaiser fez um. O lançamento do Arcade de 2020, porém não teve, né? E eu fiz a compra dele e depois, logo um pouquinho depois, saiu é, a abertura do método iluminado. Por isso eu não consegui comprar o método iluminado 1. E eu entrei só na turma de 2, foi na, foi em fevereiro de 2020, tá galera? E a primeira coisa que eu falo para vocês é acreditar em vocês, tá galera? Antes de eu entrar no método iluminado em si, eu acreditei 100% que ia dar certo, tá? Que nem eu falei já alguns vídeos, eu falei para vocês, eu entrei nesse mercado e falei assim, ó, por mais que dê errado, eu vou fazer isso dar certo. Quando a gente tá com essa mentalidade que não importa o que aconteça, não importa quantas vezes a gente vai cair no chão e sim quantas vezes a gente vai levantar, não tem como dar errado, galera. Quando você pensa desse jeito assim, é, não tem como as coisas dar, dar, darem errado para você, tá? Mas você vai se levantar, vamos por que der de errado, 10 vezes você vai levantar 11. Na, na décima primeira vez que você levantar, vai ter o sucesso. Então assim, quando eu entrei no método iluminado, eu já tinha esse, essa determinação. Foi um ponto também que eu falei para mim mesmo. é Eu só vou promover um produto. Não importa quantos produtos esteja na plataforma, como eu sei que vai ser exclusivo para a gente vender, eu só vou focar em um único produto, por mais que tenha vários produtos, eu vou focar em apenas um e dar certo naquele ali. E foi dito e feito, tá galera? Foi quando eu só tive que mudar algumas estratégias do curso, que nem eu falei, que nem eu falei pra vocês, é, no teste de criativo ali, eu tive que improvisar, improvisar a minha estratégia ali mesmo, onde deu muito certo. E eu passei pra galera que também não estava conseguindo ter o resultado ali, eu passei a estratégia receita de bolo e todo mundo teve resultado. Então, assim, eu foquei nesse, nesse produto e falei que ia dar certo, por mais que. É, tenha dificuldade eu vou, vou fazer dar certo e eu levantava 4 horas da manhã e ia deitar às 10 para vocês terem ideia eu, eu comecei esse canal aqui ensinando o pessoal a fazer criativo do Sedonax galera imagine isso ó eu nem vendia o Sedonax e, e, ajuda, e ajudava o pessoal a criar criativos do Sedonax ali foi onde eu comecei a desenvolver a habilidade de fazer criativos e tal eu não sabia é igual eu era igual a vocês assim também sem saber muita coisa e ainda não sei, então todos os dias eu tô aprendendo, não tenho tempo ainda de entrar muito no método iluminado, que nem eu gostaria de entrar, mas é algo que se você colocar com dedicação, carinho e amor, galera, vai que vai, não tem erro, tá galera? E a, a segunda coisa foi acreditar em si no método iluminado, pois que nem o Kaiser, eu acompanho ele já há um tempo e eu acreditei. E acredito no que ele fala, por mais que muita gente fala que ele é um picareta e tal, tudo isso. Eu acredito no método iluminado, eu acreditei e acredito ainda. Pois, é, se eu tive resultado, galera, se eu tive resultado, acredito que todo mundo vai ter, galera. Todo mundo tem resultado. Basta se dedicar um pouquinho a mais do que a média. Quando você se dedica a mais do que a média, você tem um resultado acima da média. Se você dedica... É, o que a média está dedicando, você vai ter o resultado que a média está tendo Então esse é o diferencial, quando você se dedica mais, você tem um resultado a mais também, tá galera? A terceira coisa que eu falo com vocês é ter resiliência, tá galera? Imagine se eu desistisse logo no primeiro, é, no primeiro tomo, galera Imagine, para o Laliô eu fiz mais ou menos ali mil, mil e cem criativos para o Laliô ali Onde todo dia eu tava me dedicando ao máximo de fazer criativos totalmente diferentes. Foi quando eu ajudei a galera ali do Sedonax do a começar a fazer criativos e tal. Eu comecei a ver o padrão que tava todo mundo utilizando. Era cabelo longo. Que, eu, eu já expliquei várias vezes aí pra vocês. Era cabelo longo. O que que eu fiz? Eu, eu peguei um, um, uns criativos totalmente diferentes. Onde a pessoa tava utilizando um creme ali no cabelo e tal. Tudo isso, tá galera? Então assim... Eu comecei a ter resiliência e focar naquilo ali, eu falei que isso ia dar certo e comecei, comecei, comecei, que nem eu falei pra vocês já, minha primeira venda no cartão, galera, saiu depois de 14 dias, galera, tá? E assim, imagine se eu não tivesse resiliência, se eu tivesse é, desistido logo de começo, como é um mercado totalmente novo, eu não sei o que que tá acontecendo, o que que eu posso melhorar. É, eu vou ter resiliência para aprender a analisar métrica, eu não sabia analisar métrica igual vocês também, pausar a campanha, duplicar a campanha, a hora de subir campanha, a hora de pausar, a hora de mudar a estratégia, que nem é, para esse novo produto agora, eu terceirizei é, o tráfego pago. E estou focado em estratégia, em brand agora Em construção de marca em cima desse produto Para depois eu voltar a focar no tráfego Eu, sou, eu gosto de, de mexer ali no gerenciador de anúncios, bi-campanha e tal Mas, porém, agora eu não, não sou só um gestor de tráfego Eu tenho que pensar em várias ideias para mim construir essa marca Onde eu posso vender ainda mais Se eu for ficar focado só no tráfego, galera Eu vou ter um, não vou ter uma... Como que eu posso explicar? Um rendimento maior, porque eu não sou não sou só um gestor de tráfego agora. Eu tenho uma marca onde eu tenho que construir várias estratégias para vender de vários jeitos, galera. Não só no Facebook Ads. Agora eu tenho que pensar no Google Ads, Tabula. Eu tenho que pensar em várias coisas. Então, se eu ficar focado só no tráfego, muita mobilidade ali para vender bastante. Então, eu estou focado em várias outras coisas. Fora que eu tenho afiliado... Que eu respondo todos os dias ali. Eu tenho um grupo do WhatsApp referente a esses afiliados que a gente conversa um pouquinho, mas eu sou focado mais individualmente. Quando alguém me chama individualmente, assim, eu, às vezes eu demoro um pouquinho para responder porque eu estou respondendo muito, mas muitos afiliados mesmo, tá, galera? Tirando dúvida ali referente a estratégia, a Facebook ads, fora o Instagram, fora o YouTube também. Então eu tiro dúvida. Então, eu não fico focado somente no tráfico. E isso é resiliência, galera. Imagine se no primeiro tom eu desistisse. Hoje eu não estaria aqui, né? <risos> então, assim, um dos pontos principais para você conseguir estar nesse mercado é ter resiliência, galera. Resiliência é a chave para todo sucesso, galera. A repetição é a mãe de... como que é? É, a... é? A repetição é a mãe de todos os dons. Quem fala isso daí muito é o Tiago Negro. É o Thiago Negro e o Joel J. Acho que é os dois que falam isso aí bastante. A repetição é a mãe de todos os dons. Então, todos os dias, por mais que dê errado, eu vou fazendo aquilo ali dar certo, tá, galera? Então, a chave crucial para você estar tá nesse mercado é resiliência. E o quarto e último tópico aqui que eu quero falar com vocês é pensar fora da caixa, tá, galera? Que nem agora que eu estou nesse novo projeto aí eu não estou pensando só em tráfego, eu tenho que pensar em estratégia de crescimento de marca, outras redes que eu tenho que vender também, não só focar em uma, porque se aquela cair, que nem vamos supor se todas as minhas contas hoje caírem, o que, que eu vou fazer se eu não tenho outra fonte de tráfego para o meu site? Eu paro de vender, galera. A maioria de vocês só anuncia também para Facebook Ads. Imagine se vocês tomam bloqueio em todas as contas, ou amanhã o Facebook ele decreta que não tem... Mais anúncios. Vai passar um bom tempo sem ter anúncio. Se você não, não tem outra fonte de tráfego para o seu site ou para sua campanha, você para de vender. Então, quando você começa a pensar fora da caixa, você tem um resultado fora da caixa também. Você pode errar? Vai errar. Mas quando você acerta, você está anos luzes na frente de qualquer outra pessoa que está só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 eu estava já no meu conforto e literalmente eu estava no conforto ali. E foi quando ela falou, acho que você está muito confortável só vendendo amostra, tá galera? Agora eu vou dar a minha opinião referente ao método iluminado. E realmente o método iluminado funciona, desde que você acredita no método iluminado e desde que você acredite em você. Caso você desacredite de um dos dois, realmente não funciona, tá galera? Uma coisa que é, deixou bem a desejar foi o seguinte, na minha opinião, como eu comprei um curso do, do Kaiser em si, né? e não teve nem, acho que só teve a apresentação dele, foi uma coisa que eu achei bem é, constrangedor, bem esquisito, porque o cara que vendeu o curso não está apresentando o curso, é, não dá tanta credibilidade assim, galera. Mas não estou aqui para julgar, pois a gente sabe que quando a pessoa está no alto padrão, é bem difícil ela estar tá dando aula, fazendo o curso. Normalmente ela vai dar palestra ali para N pessoas, N empresários, então... Não tô aqui pra julgar nem lado bom, nem lado ruim. Mas foi um, um, um constrangimento, assim, que eu tive quando eu comecei a assistir as aulas e não vi a aula dele, pois eu comprei o curso dele, né? Mas tá aí, galera. Foi a minha opinião se realmente vale a pena ou não. Só vale a pena se você acreditar em você e se você acreditar no método. Se você não acreditar num dos dois, não compre porque não vai dar certo. A grande maioria que não deu certo foi porque ele desacreditou eles de um dos dois. Aqueles que deram certo acreditou nos dois e aquele que... Deu errado, não acreditou nenhum dos dois. O curso é bom. Qualquer curso que você comprar referente ao marketing digital, se você acreditar no curso, vai dar certo. Se você não acreditar, não vai dar certo. Não, independente do curso, do método, da receita que você comprar. Se você não acreditar, não vai dar certo, tá galera? Se esse conteúdo fez algum sentido para você, galera, não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Espero ter ajudado e até a próxima. Hein?